A super quarta-feira chegou e com ela mais animação para os mercados, o Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos, confirmou as expectativas e cortou a taxa básica de juros norte-americana pela terceira vez consecutiva em 25 pontos base. E como juros baixos é bom para as ações, as bolsas Mundo afora terminaram o dia em alta, especialmente no Brasil, que atingiu mais um recorde histórico. O índice Bovespa terminou o dia em alta de 0,79% e fechou os 108.407 pontos. Já o dólar caiu 0,28% e voltou a ser negociado abaixo dos R$ reais. E olha que esses números ainda não repercutiram mais uma queda histórica da taxa selic, que só foi divulgada agora à noite, depois do fechamento do mercado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu a taxa selic para 5% ao ano e já sinalizou que ela deverá cair para 4,5% na reunião de dezembro. O que deve animar bastante a bolsa nesta quinta-feira. Aliás, amanhã é bom ficar ligado também nos dados de desemprego da PNAD Contínua e nos balanços de Suzano, Gol e Bradesco, cuja expectativa é que tenha um lucro líquido trimestral da ordem de 3,25 bilhões de reais. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!